Beleza, seu destro. Uh, seguinte, meu nome é Fabrício, uh, eu vim aqui representando o ônibus hacker, que é um grupo de pessoas que uh, se organiza principalmente pela rede, pela internet, é onde todo mundo conversa todo dia no Telegram, e é um grupo que nasceu da internet também, a partir de uma lista de discussão que chama Transparência Hacker é, e né, eu vou meio que descrever aqui como que vai funcionar essa essa apresentação meu amigo ali do slide ele tem o poder de passar entre três colunas vai para a esquerda aí mais uma mais uma que são tipo os três eixos principais que eu resolvi falar dessa nessa apresentação obrigado no ônibus hacker que é, é do que eu estou falando então para lá isso e aí aqui na minha mão eu tenho o poder de ir para cima e para baixo legal é uma apresentação bidimensional aqui ah, <coughs> beleza então aqui o vocês estão me ouvindo esse microfone está estranho tá é, aqui estão é, os contatos do ônibus hacker eu vou falar um pouquinho o, o tempo é curto então vamos lá é, nasceu em junho de 2011 Aí depois vocês vão ver mais ou menos o, como isso se relaciona com as outras duas colunas lá uh, já falei isso aqui foi um dos primeiros projetos de crowdfunding uh, que arrecadou uma quantia uh, razoável de dinheiro no catarse catarse ainda em 2011 era um site uh, que estava começando e tal a gente nessa lista Resolveu que queria ter um ônibus e a gente usou esse negócio até então é, que era uma novidade, que era o crowdfunding para conseguir arrecadar dinheiro. Conseguimos 60 mil e é, essa parte é importante, 500 pessoas doaram. Então, tipo, o a gente estava se organizando numa lista de discussão que tinha bastante pessoas, tipo umas mil pessoas e tal. É, então não era tipo um negócio que a gente conseguiria fazer ao vivo, né? Uh, aqui não tem mil pessoas aqui não tem 500 pessoas enfim uh, em dois meses durou a campanha a gente arrecadou isso aí uh, beleza ônibus hacker uh, o propósito do ônibus uh, é difundir informação conhecimento né uh, autonomia e esses são os temas que a gente gosta de trabalhar são as afinidades que a gente tem uns com os outros lá. Normalmente, em torno de autonomia, liberdade, software livre, tecnologia, jogos, uh, cultura, cultura hacker, arte e desobediência. Né? Uh, então vamos lá. Como que funciona o nosso projeto? A gente faz o que a gente chama de invasões, uh, que é viajar com o ônibus, que é tipo um laboratório, e é muito legal eu, eu tá dando falando dele aqui nesse laboratório de mobilidade, que é um negócio que é meio casa, eu acho, não sei. É, <coughs> e, então antes de acontecer uma viagem, uma invasão, a gente faz uma chamada aberta, é, a gente publica tipo um, um Google Forms, fala quem quer viajar com a gente dessa vez, a viagem vai ser dia tal, vai, ter, vai ser na cidade de tal, vai durar tantos dias. E aí a pessoa preenche esse forme, fala o que, que ela pode dividir com os outros nessa viagem, fala, ah, eu vou ensinar Karatê, eu vou, sei lá, eu vou falar sobre, sei lá, é, um filósofo qualquer, Etienne de Boita, é, eu, vou, eu vou ensinar os usar Bitcoin, eu vou, sei lá, é, falar sobre contabilidade, falar sobre ineficiência do governo, qualquer coisa do tipo. Uh, e aí a gente viaja normalmente o lugar que convida a gente paga alguns custos né e o ônibus é velho é um <risos> é um Mercedes o 371 de 89 usado quebra a gente já gastou muito dinheiro com ele continua gastando ele é, só dá problema e, e esse é o nosso modelo de governabilidade é, é um modelo é, caótico é, pouco sustentável é, mas por algum milagre, esse projeto está é vivo há seis anos e agora a gente está contando com o Lindy Effect para viver mais seis anos, não sei se vocês conhecem o, o Taleb, enfim, não há motivo dessa palestra hoje. Uh, outras oficinas que a gente leva aqui, algumas das coisas que já passaram pelo ônibus, <coughs> lockpicking, é, lockpicking é tipo como abrir cadeado e, é, e é quase toda vez tem essa oficina e é incrível. E eu acho que ela tem a cara do ônibus hacker, que é tipo: o ônibus para numa cidade, e isso é disrupção, né? É, o ônibus para numa cidade e sai ensinando crianças a abrir cadeado, né? Tipo. <risos> <risos> é, o pessoal fala né nos títulos bonitos desses eventos são é, tecnologias disruptivas é, inovação disruptiva é, e é claro que eles estão se referindo àquele artigo de 95 do do clay christensen é sobre inovação disruptiva é, e não né, é é mais no sentido de como uma inovação com a outra empresa e tal do que no sentido de uma coisa ruim e tal. Mas disrupção é uma coisa ruim, né? Tipo, quando. Vocês são todos jovens aqui, mas quando a Zélia Cardoso é, congela a poupança de uma boa parte do Brasil, isso é disrupção, né? E é o tipo de inovação que a gente não quer, né? Tipo, ah, beleza, que inovação é essa, né? É, rádio Pirata, cinema. Tudo bem, Uma vez de papelão. Esse é meio que o lema do nosso ônibus. Erro, erro, erro, teimosia e falta de noção. Então, é, estejam apresentados. Esse é o ônibus hacker. É, a segunda coluna que eu queria falar, e agora aí entra no... falar sobre alguma coisa que é realmente... É, eu acho que casa, eu sou muito fã do unix Zabo, tem gente que diz que ele é a Satoshi, não sei. A grande força do Bitcoin é a Satoshi ser uma pessoa, um grupo de pessoas é, anônimas, é, porque, como disse os nossos colegas aqui, isso aqui, o Bitcoin nasceu é, num ambiente de criptoanarquistas, de anarcocapitalistas, é, cypherpunks, chame do que quiser que esses caras eles prezam muito pelo pelo anonimato pelo pseudonimato e e pelo é, eles refutam argumentos de autoridade então quando todo mundo aqui antes de falar o cara ler um pouquinho o currículo e aí depois né tipo o meu currículo <risos> ou o, o do bruno é bruno Juan? não importa né Tipo, a ideia que a gente está passando aqui é o que importa e não quem está passando, né? Então, eu vim aqui também como representante do Nick Zabu, porque ele é muito mais inteligente que eu e eu não saberia o que escrever numa, é, numa apresentação. Então, eu vou simplesmente repassar as ideias do Nick Zabu, e eu espero que vocês não me chamem de charlatão por isso. É, vocês vieram aqui para ouvir o Fabrício, mas o Fabrício não tem muita coisa para falar, então, vamos ouvir o Nick Zabo é tudo bem aí ele tem esse conceito que se aplica a algumas das coisas que eu falei que é o, o de social scalability eu não sei como traduzir se seria escalabilidade social alguma coisa talvez pode passar a impressão de que sei lá isso é ascensão social mas é, a escalabilidade aqui tem a ver com a capacidade de crescer né então cadê aqui ah, tá dando certo aqui, eu não vou precisar tanto da ajuda no negócio das colunas, porque eu tô indo meio que na ordem. Tudo bem. É, esse, pra mim, é o texto mais importante que saiu nesse ano de 2017. E, e o blog no, do Nick Zabo é, tipo, uma das fontes mais relevantes de, de estudos e de coisas dessa área é, que existe. Então. É, se alguém ainda não, não conhece o Nick Zabo, não segue ele, não, não lê o blog dele, esse cara ele é tipo um acadêmico, ele estuda essas coisas, ele publica e tudo mais é, e no blog dele em fevereiro, foi fevereiro, ele soltou esse, esse artigo que chama Money, Blockchain and Social Scalability, que é, é, uma das coisas que a gente vai falar aqui então ele fala aqui que é isso é sobre a escalabilidade de instituições sociais né? o nosso grupo do ânibus hacker é uma dessas instituições é, sei lá é, qualquer outro grupo de pessoas afins na internet é, um, é uma instituição ele até depois a parte é tipo relationship é um shared endeavor né tipo é, a ah, já volto só um minuto <risos> é, onde múltiplas pessoas né participam tipo um casamento é uma instituição né e coisas do tipo é, beleza é, então o que, que é aqui a definição que ele dá nesse texto e essa parte do cochete é, é o, o que é uma instituição que é o negócio que falei lá embaixo então social scalability is the ability of an institution To overcome shortcomings in human minds, né? então o nosso cérebro é limitado, então uma uma instituição que é escalável, ela consegue eh, transpassar essas limitações da mente humana. Ending uh, the motivation constraints aspects said institution that limit who or how many can successfully participate. Então uh, esse termo de, de escalabilidade social é o quanto dá para crescer e continuar é, se governando. Então, no começo, eu falei que o ônibus nasceu da lista de Transparência Hackers, hacker que tinha mil pessoas, e, e a gente arranjou dinheiro passando o chapéu para 500 pessoas. Ah, isso, eu vou falar aqui embaixo, depois eu volto. É maior do que o Dunbar number, number, né? não sei se vocês conhecem o esse número esse número é 150 certo <risos> é, esse antropólogo robin dunbar ele, ele foi eu acho que talvez o primeiro que correlacionou o tamanho ele fez uma pesquisa com primatas né é, estudou lá uh, e conseguiu achar uma correlação entre o tamanho do pré frontal córtex neofrontal córtex, não sei direito, é, o tamanho do, da, do cérebro com a média de grupos em que eles formavam. Então, <risos> quanto maior era esse cortex pré-frontal, é, a região que tinha esse grupo de pessoas era maior. Então esse é o number number. É, e o que, que isso significa? Que é, o meu cérebro aguenta que eu mantenha a relação com até mais ou menos 150 pessoas. É, depois disso começa a ter problema, né? Então, tipo, é, manter relação com uma pessoa, né? um casamento já é difícil, e aí depois você tem lá o seu círculo é, mais fechado de amigos, que deve ter aí umas, sei lá, cinco pessoas, no meu caso três, é, <risos> sei lá. É, e aí depois você tem, sei lá, o pessoal do seu trabalho, não sei o quê, só que esse, esse número, sem o auxílio da tecnologia não sobe muito mais do que 150 pelo menos foi isso que eu entendi do, do coisa é e aí chega a internet a internet <coughs> é uma é, tecnologia que ajuda a a gente conseguir social scalability numa, em instituições em grupos e coisas do tipo e ela foi muito boa é, aqui ó, o Nick Zabo fala que matchmaking né então o negócio de você conectar pontas conectar pessoas é talvez o, o a, a melhor característica é o que a internet faz de melhor né então matchmaking is probably the kind of social scalability at which the internet has most excelled né então é, e aí falando de social scalability é, de tecnologias que facilitam uma instituição então sei lá democracia é uma tecnologia é, rádio é uma tecnologia internet é uma tecnologia é, fala humor várias coisas é, então vamo, quais dessas facilitam né esse conceito essa essa escalabilidade né então e aí, está é, sendo muito legal participar desse evento aqui, porque. é isso é o último a falar, porque todo mundo já falou o que eu tinha para falar. Então, aqui, a Florença tocou nesse assunto aqui, né? Do, do governo, leis locais, burocracias, que às vezes é ruim, né? Então, the more an institution depends on local laws, customs, or language, the less socially scalable it is. Então, tipo, por exemplo, linguagem, né? É, uma comunidade que fala tudo em japonês ela não vai conseguir escalar para pegar o mundo inteiro porque nem todo mundo fala japonês ou, ou, ou inglês ou né ótimo ótimo exemplo é, enfim então é, as coisas te, te facilitam uma uma, uma, é, uma escalabilidade maior então tipo você tem a internet você consegue aumentar o seu grupo de whatsapp para né, o seu bairro para a cidade, ou para todo mundo que gosta de karaokê é mas você não vai pegar um cara que está falando outra língua é, enfim e aí opa e aí eu, eu acho que eu pulei alguma parte tecnologia Bom, não é importante eu acho que eu, eu falei ali. e aí a outra coluna é dessa dessa correlação toda né, é, é o bitcoin que é grande inovação aí que né é o, o, o que reuniu todo mundo aqui hoje e é, tudo mais que aí a gente vai entrar já no que o lucas falou e o que alguma dessas pessoas falou aqui que falaram desculpa é que a partir né, do da ineficiência né ou do do gasto do desperdício dessas coisas é, enfim e, não, é, mas por favor leiam um texto. Né? É, ou quem, para quem olha um, um Bitcoin assim à primeira vista é mais ou menos para quem olha e vê um pavão, né? E fala assim: Nossa, que bicho burro! Por que, que ele tem essa cauda, né? Gigante aí vai ficar mais fácil de, vai, mais, mais difícil dele correr do predador e tal, tudo bem. É, e aí já tô dando um pouco do spoiler também. Mas enfim. É, e, e na, na cabeça de um engenheiro que nem a gente, né? Eu também sou cientista da computação, uh, é a minha formação também, igual o Lucas, igual o Ron, Juan, desculpa, você <risos> é, é computador também, né? Mais ou menos, tá bom, <risos> matemático. É, quando a gente olha o paper do, da Satoshi, a gente fica se perguntando, né? nossa, mas esse negócio é meio ineficiente, né? né? E, e a gente como engenheiro, a gente tem a tendência de querer otimizar tudo, né? Nossa, mas para que esse desperdício todo? Para que né, esse negócio assim e tal? Então, ele é cheio de redundâncias, é, ele é computacionalmente ineficiente, ele é pouco escalável. É, então, por que que essa tomou essas decisões, né? É, e aí vem, né? Tipo, <risos> essa frase aqui é ótima Bitcoin offends the sensibilities of resource conscious and performance measure maximizing engineers and businessmen alike Então, <risos> tipo, o Bitcoin ofende as sensibilidades da galera que, que se preocupa com esse tipo de, de performance e otimização e tal é, Mas por que, que elas existem? Porque... <risos> Essa pessoa genial, tipo, escolheu um, um conjunto de trade-offs, é, né, é, Foi, já vou contar, é, foi, foi por causa de segurança, certo? Então, é, quando, você tá, quando ele estava montando lá, eles, elas, não sei, estavam é, montando ó, esse paper, é, eles, tinha, eles fizeram esses trade-offs segurança contra performance e de integridade validada atra através de computer science versus o modelo de segurança de call the cops que ele chama né que é ao invés de a ah, roubar o meu cartão de crédito paypal por favor me ajuda ele vai lá e dar um chargeback é ele escolheu é, integridade então o que for escrito é imutável se você quiser chargeback, faça sua solução em cima disso. É mais importante para a gente que é, cada nó da rede seja capaz de validar um negócio por si só, né? que é o que o, o Nick Zabu chama de trust minimized, né? Porque ele diz que não existe... tem gente que usa o termo trustless, né? Trustless isso, trustless aquilo, e, e tipo, não existe trustless, então ele prefere trust minimized, né? Então está aqui, uh, essas são é algumas das características aqui do Bitcoin. Uh, social Scalability via Trust Minimization. Né? Então, uh, vos, o jeito que a blockchain do Bitcoin consegue de atingir escalabilidade de segurança, né? escalabilidade social, de, de da blockchain do Bitcoin ser uma rede e uma instituição de voluntários que tem escalabilidade social é através dessa dessa minimização da necessidade de confiança né? é, e a racionalização usada foi que máquina recurso computacional é um negócio que é barato é só você comprar mais Pessoas são recursos caros. Então, se você para escalar um governo, você precisa de mais advogados, mais contadores, mais fiscais, mais juízes, mais polícia, mais tudo. É, isso isso escala mal, certo? E, e é um problema que a gente tem no ônibus. Né, a gente a gente não consegue fazer um projeto mundial uma frota de ônibus e coisas desse tipo porque para um ônibus a gente já precisa passar no controlar e já precisa uh, é, ter contato com e correr os riscos né das coisas de fiscais e controladores e juízes e tudo mais que é o que o nick chama de uh, às vezes em alguns outros artigos ele de wet code versus uh, a ah, esqueci o oh, o, o é o código seco ou molhado né então tipo um algoritmo de computador é um negócio verificável se for open source tudo mais é, enquanto que as leis de um país elas são a partir que eles chamam de WAET, porque está sujeito à interpretação e coisas e né, recursos e tudo mais é só um parênteses é, e, e ela que estuda o governo né é, talvez né, saiba melhor do que eu di disso. isso aqui é, não estou falando que é, burocracia é sempre ruim ou nada do tipo é porque burocracia é também uma tecnologia para alcançar escalabilidade social então tipo a gente só consegue né, ter uma população de sei lá quantos bilhões no mundo porque a gente evoluiu para Leis e tal, então, tipo, quando é quando eu tô aqui, eu não preciso me preocupar que alguém vai me esfaquear nas costas, assim, alguma coisa assim, é troco de nada, né? Então, <risos> né? <risos> Porque, né, existe um código, <risos> é a ah, história <estourei. risos> Enfim, uh, onde que eu estava? Independence from. O que que é isso? Ah, tá, tá. Aí eu, eu passei um sem querer. Tá, beleza. Estava falando dessa parte do wet code versus. Uh, o dry code, não lembro qual que é o outro termo agora. E aí, quando o pessoal fala de blockchain, é, e fala de Ethereum, e fala de Monero, e fala de outras criptomoedas, e, e sei lá, e fala de um plugin da Microsoft para Office, alguma coisa assim. É, é, a galera, tipo eu não sei como falar disso de uma forma educada é, é tipo <risos> é, o que interessa a, as blockchains mais interessantes são as que são permissionless né? oh, de cinco minutos. são as que são abertas são as que qualquer pessoa pode ligar na tomada e entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser, sem se identificar, sem ter é, KYC ou qualquer coisa do tipo. É, essas são as que me interessam. Tipo, blockchain privada, é, desculpa, usa um banco de dados. Né? Ah, com uma aberta e pública, tipo a blockchain do Bitcoin, você consegue um alcance global com uma privada você vai esbarrar em alguma fronteira seja legal seja qualquer coisa do tipo e aí você só vai escalar até ali é. tá Esse, que é isso aqui ability to operate seam seamlessly across borders certo é. e aí Voltando para aquela parte da internet, foi ótima para matchmaking, né? É, a no caso da inovação do blockchain do Bitcoin, é, me perdi. Trust minimization, certo? Então, é, o, o, o maior bem para escalabilidade, né? De social, de humanos, de instituições da internet foi matchmaking. E o, o, a escalabilidade maior predominante de uma blockchain é Trust Minimization, é você não precisar confiar em, em intermediários, em terceiros, em pessoas corruptíveis, pessoas corruptas e coisas do tipo, é, aí vem o conceito de Trust Minimization, é, eu, acho que eu, eu acho que eu já falei um pouco disso, mas se alguém ainda tiver dúvida, é, Leia isso aqui Mas isso aqui também não ajuda, só leia isso aqui Enfim, o nosso tempo é curto Ah, sim, agora ah, ah, Eu posso voltar aqui na mão mesmo ah, Beleza Tá Ah, tá Vou voltar ali pro primeiro slide Opa E aí, beleza é, Era isso que eu tinha que dizer Mais ou menos, meu tempo já tá acabando É eu vim aqui para preencher a vaga do Pedro Marcon, que foi o, a pessoa que foi inicialmente convidada e é uma das outras pessoas que está desde o começo do projeto. É, então, não sei se, se alguém pode estar tá perguntando por que, que eu vim, né? Tipo, num evento que tem um título de né, cheio de buzzwords e de blockchain e não sei o quê. É, eu mesmo pessoalmente não me interesso por políticas públicas e eu não acredito que blockchain é maior que Bitcoin para mim a blockchain do Bitcoin é a blockchain assim como a internet é a internet tipo não faz é, não para mim não interessa se você está discutindo intranets ou, ou, o que foi a revolução foi a internet é, então para mim blockchain do Ethereum até fiz uma piada ali é tem algumas características que são piores em termos de segurança, que foi o trade-off do Satoshi. Né? Então você tem uma autoridade, né? a do, do Ethereum não foi feita por cyberpunks anônimos, nada do tipo. A do Ethereum você tem um russo lá, um, um cara que chama Vitalik, por isso que eu falei proof of Vitalik, não proof of work, que se decidir ele e os colegas dele consegue influenciar com argumentos de autoridade a fazer rollback da blockchain então a blockchain do ethereum não é imutável já voltou atrás uma vez pode voltar atrás outras vezes não tem uma política monetária é clara já é, ele não tem um cap né que nem o, o bitcoin você sabe quantas moedas vão existir para sempre e tal é, e o, o Ethereum tem inflação e coisas do tipo é, Tipo, são duas comunidades com, com origens e, e filosofias diferentes. Eu me identifico mais com a filosofia desses loucos do Bitcoin do que com a filosofia desses engravatados de qualquer outra criptomoeda ou blockchain privada ou coisas do tipo. É, então, <risos> por que, que você veio? Essa é uma oportunidade de eu fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é espalhar a palavra da nossa salvadora, Satoshi Nakamoto, então, vim né, passar o evangelho para frente, é, vim de São Carlos, que é onde eu moro, é, viajei quatro horas, fiz esses slides no ônibus, por isso que tá tudo meio mal feito, ah, e também porque eu queria uma audiência para falar que o ônibus está levantando fundos de novo, porque acabou o nosso dinheiro e a gente está sempre sem grana e coisas do tipo. Então, quem aqui tem Bitcoin? <risos> oh, é, se puder deixar um dinheirinho <risos> ou, ne, <risos> ou nesse endereço Que é o normal, super compatível com todas Ou nesse que é a coisinha nova e brilhante Que é o endereço Segwit Está é, aqui um, dois endereços que até quem estiver assistindo pelo live do facebook é, por favor jogue alguns satoshis é, mas é independente de estar tá passando chapéu e mendigando dinheiro aqui é, a gente vai fazer uma outra campanha no catarse também então quem quiser conhecer mais o projeto viajar com a gente ou qualquer coisa do tipo é, esses são os endereços do ônibus ÔnibusHacker.org. É, no Google Groups é Ônibus Hacker. Nossa lista de discussão. E a página do Facebook também é Ônibus Hacker, tudo junto. Obrigado.